A gente dá início, então, à nossa primeira live do Chico, de 2022, né? Hoje é um convidado muito, muito, muito especial, vamos aprender muito com ele, professor Severino Celestino, vamos falar sobre Paulo de Tarso, cristianismo primitivo, ninguém melhor do que ele, né, pessoal? Para nos estar ensinando. Boa noite, professor Celestino. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Está me ouvindo bem? Vendo bem, graças a Deus, o senhor está me ouvindo bem? Estou, Iavai, graças a Deus, tudo na Santa Paz. Então vamos lá, professor, a gente vai dar início à nossa primeira live do Chico 2022. Uma grande, né uma grande honra estar recebendo o senhor aqui, para estar né, falando sobre Paulo de Tarso. Eu primeiro vou apresentar né, o senhor, para o pessoal que está aí nos assistindo, para a gente dar início então. Tá bom? Ok, ok, pessoal, então. Hoje a nossa live é com o professor Severino Celestino da Silva, natural de Lagoa Grande. Professor, se eu me enganar em alguma coisa, senhor, por favor, me corrija, tá? Ok, meu irmão, é, sem a, problema. Alagoa Grande, Paraíba, possui doutorado em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco. Atualmente é professor titular da Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na área de odontologia, com ênfase em periodontia. Professor fundador do curso de ciências das religiões docente de educação da UFPB, né, Universidade Federal da Paraíba, atua também na área de teologia, bíblia e religião, de tradução de textos sagrados, do hebraico para o português, coordenou o grupo de pesquisa de, intitulado como Berestite, leciona a disciplina de judaísmo e cristianismo primitivo. É escritor, palestrante, cientista, historiador, pesquisador de textos bíblicos e estudioso da, das línguas antigas. Seja muito bem-vindo, professor, você Celestino. É uma grande honra para nós de Bauru e região e do Centro Espírita Chico Xavier de Bauru tê-lo em nossa live no né, Chico. Boa noite, vai A alegria é toda nossa. A honra é nossa. Estamos felizes. Estou aqui em João Pessoa, na Paraíba. Represento o Núcleo de Estudos Espírita do Bom Samaritano, que é a nossa casa, onde nós já estamos à frente há mais de 25 anos. Sou espírita, Há 42 anos, vou fazer já 43. Além de sou, sou teólogo e sou pós-doutor em Ciências das Religiões pela Pontifícia Universidade Católica de Goiânia, Goiás. É, não é um exibicionismo, mas é porque às vezes as pessoas uhum. precisam conhecer assim, o lado acadêmico nosso. Que bem que título é uma coisa que a gente não leva. Mas conhecimento também ninguém tira. Então é só um suporte, com muita, é, sem nenhum exibicionismo, sem nem uma, uma, uma questão de falsa humildade, mas a, a minha, o nosso objetivo é levar a verdade até onde vai o nosso limite, porque a verdade ninguém a conhece, você sabe disso, mas a ideia é que a gente possa, eu e você, na medida que você desejar colocar ideias em torno deste inigualável homem chamado Saul em hebraico e que todos conhecem como Saul e o seu nome romano é Paulo e como ele nasceu na cidade de Tarso na Silícia é conhecido como Paulo de Tarso. Tudo bem professor muito obrigado eu queria dar só então, uma introdução para a gente poder então poder estar entrando no nosso tema. Nosso tema hoje é Paulo de Tarso né? Na verdade, Saulo né? de Tarso Judeu ortodoxo da tribo de Benjamin Fariseu de família rica Tinha cidadania romana Na adolescência foi mandado para Jerusalém Sobre os cuidados do Rabino Gamaliel Onde anos depois se tornou um doutor da lei E após condenar Estevão Ao apedrejamento Por ele colocar Jesus acima de Moisés Se tornou um perseguidor Implacável dos adeptos do caminho Os judeus seguidores de Jesus os egípcios, professor, educaram Moisés, né? O judaísmo educou o Saulo de Tarso, que se transformou no arquiteto da maior religião da atualidade. Essa transformação se deu, então, após o encontro dele a caminho de Damasco, do, do Saulo? Com certeza, meu irmão. A história de, Sa de Paulo, de Saulo ou Paulo, poderemos chamar com qualquer um dos dois nomes, mesmo porque esse nome, para ele, para ele foi muito importante, inclusive, foi um dos pontos para que ele fosse escolhido por Jesus. Porque a história de Paulo não começa na estrada de Damasco, ela é anterior. Jesus criou um projeto para deixar um legado para todos nós e utilizou pessoas de diversos né, lugares, de diversas ordens, espíritos, como Abraão, Isaac Jacó, todos os médiuns, profetas da época, e depois que ele mesmo veio e envia o um Consolador prometido por Jesus, ele, ele preparou na sua passagem em torno do ano, é, 30 e, ano 33 e em diante, quando ele é crucificado, o projeto dele não acabou, pelo contrário, nasceu ali. Porque a partir do Pentecostes, na, no Senato em Jerusalém, que tudo começa quando Jesus é crucificado ocorreu assim para os seus discípulos uma tristeza uma decepção muito grande eles perderam um líder um líder que não era só líder era pai, era protetor era defensor a perda de Jesus para aquele grupo foi assim uma tragédia todos entraram em depressão todos entraram em desespero debandaram, como diz o salvo as ovelhas se desgarraram né e, mas Jesus foi reorganizando a casa agora a nível espiritual. Porque ele, ele preparou esse pessoal de uma forma espiritual. Porque ele conviveu com eles três anos, né, mostrando como se fazem as coisas. Mas quando ele foi embora, ele não veio mais mostrar como se faz as coisas. Ele veio ratificar a imortalidade da alma, que esse é o grande, o grande objetivo da ressurreição do Cristo. Foi... É, nos legar a imortalidade da alma. A volta de Jesus, do meio daqueles que se diziam que eram, que eram mortos, foi exatamente para dizer, a morte existe, mas os mortos não, eu estou aqui. E foi aparecendo a todos os seus discípulos de formas específicas, cada uma muito peculiar, e aquilo foi levantando o ânimo. Mas agora eles estavam vendo Jesus, relembrando Jesus, de uma forma espiritual e não mais material. A, a, a volta dele, a partir daquele momento, foi, foi assim uma senha maravilhosa, porque todas as 14 15, ou 15 reaparições do Cristo, de Jesus agora ressuscitou ou império espírito, como diz Kardec da Gênesis, aquele foi mostrando para eles a imortalidade da alma e ao mesmo tempo preparando-os para a nova missão. É tanto que quando ele é visto a última vez, no Monte das Oliveiras, lá no alto, na, da, da conhecida Monte, o fundo da ascensão, ele disse, voltem ao lugar de sempre, porque o lugar de sempre iria se comemorar na semana seguinte, é, que ele, ele foi, apareceu outra vez, aos 40 dias. Mas aos 49, os judeus comemoravam o recebimento da Torá, do Sinai, e por isso eles estavam reunidos ali na, na no Senado, para comemorar o recebimento da Torá. Eles não sabiam porque Jesus o mandou para lá. Eles achavam que Jesus tinha, ia se cumprir, mais uma vez, uma festa judaica que acontecia todos os anos, que fazia parte das três grandes festas. A Páscoa, o recebimento da Torá, que chama Shavuot, e para nós transformou-se em Pentecostes, e a festa dos tabernáculos, ou das barracas, são as três festas que Jesus participou de todas as três. Então, eles achavam que Jesus os tinha enviado para, para o Senado da Monticião para mais uma comemoração do recebimento da Torá. Mas Jesus os surpreende de uma forma diferente. Porque ali tinha gente do mundo todo. Tinha só os discípulos. Tinha pessoas do mundo todo, é indígena da Fenícia, de Sidon, de Tiro, da Turquia, de, da de Samaria, de todas aquelas regiões, o planeta inteiro, até do Egito. Segundo o livro de Atos, tinha pessoas. E Jesus chega agora de uma forma não mais visível, mas de uma forma de efeito físico, e realiza o conhecido fenômeno de Pentecostes, com xenogracia, com vento, com luz, com uma, uma série de coisas, só que ele Sobre os doze vem as chamadas, conhecidas línguas de fogo, que os identificou, os identificou todos os seus discípulos como realmente agora, não mais discípulos, mas apóstolos. Porque oh. o discípulo é aquele que estuda, conversa, apóstolo é aquele que é enviado em missão. Então a partir daí da eles passaram a ser apóstolos estavam prontos para a missão. Mas a missão deles tem um limite. e veja bem, Agora que a gente vai, vai entrar a questão, Paulo de Tarso, Porque a missão deles era testificar tudo que eles viram e ouviram de Jesus na sua convivência. Todos os atos. E aquele, aquele grupo que se formou em Jerusalém, depois do, do Pentecostes, foi um grupo é, religioso, vamos dizer assim, ou seguidores do Cristo, que chamava Casa do Caminho, mas eles não, curiosamente, eles não tinha o Evangelho. Ele não existia evangelho ainda. O que é que eles tinham? Levi, Levi não tinha escrito nada, professor, ainda? Nada. É. O livro de Atos diz que eles viviam a reunião, a oração, a divisão do pão em comum, e atender dos doentes, dos necessitados. Mas a única coisa que eles tinham, segundo o livro de Atos, era o que eles chamavam de Catecismo dos Apóstolos. Uma obra que eu traduzi junto com o professor por ser bom aqui da Universidade, a didaquê. E a didática ou didaquê é ensinamento. Então, o ensinamento dos apóstolos, eles prepararam uma cartilha com 16 capítulos para que eles seguissem. Não tinha evangelho. Eles tinham, segundo o livro de Paulo Estevam, cumprimentos ou anotações de Mateus. Mas não era é, é de Mateus. É, Mas era no caso que o senhor está falando. Não era nada aí. Não era um evangelho constituído. É tanto que Paulo teve acesso a ele, lá no, na, na ele vai para o direto, e Gamaliel teve, outros tiveram, Estevão teve, na condição de Jeziel quando chega no grupo, teve acesso, porque Mateus, como era cobrador de impostos, e era judeu, ele era, tinha quem costume de anotar tudo. E, naquela época, existiam os reis, e os seus chamados amanuenses, que eram amanuenses, era um escrivão que acompanhava o rei para anotar as coisas que eram importantes. E Mateus, quando Jesus dizia uma coisa que chamava atenção, ele anotava. Então ele foi anotando em hebraico. Que esse evangelho ninguém nunca encontrou. E que eu tenho o maior desejo, eu tenho um sonho imenso que eu lia, desse encontro numa caverna daquela na sua cidade de Jerusalém. Essa obra tá ah, né? do Mar Morto, lá para aquele lado. Exato. Porque Eusébio de Cesaré fala. Ele fala, ele, é, é, o, o papis de Herápolis, de Herá, lá perto de, de, de onde eu já estive várias vezes, também fala disso, onde morreu Filipe, morreu não, foi martirizado. Ele fala desse, desse evangelho que Mateus escreveu, desse, em, no seu idioma pátrio, que foi o hebraico, e não o aramaico, como muita gente quer falar. Então, esse livro não existia. Os discípulos se reuniam, oravam, meditavam e atendiam as pessoas, relembrando tudo que Jesus fez e que ele, que ele falou para eles em um evangelho. Isso tem que ficar bem claro. O que o projeto de Jesus era que esse grupo começasse ali em Jerusalém atendendo gregos e troianos. Então, eles atendiam, ter -se citado. Até leproso que eram é, seres. Na casa do caminho ali, né? É... Ah, Anatematizados, mate... Ana, temaz... Ana, porque eles eram discriminados, podiam viver em sociedade. Eles atendiam, tinham leprosos a comunidade do caminho. Eles atendiam todos indistintamente. Era Pedro, Tiago, Tiago, João, Felipe e outros que eram o grupo. O outro Tiago também, né, professor? Tinha os dois Tiago, o maior e o menor. É. O Tiago Maior foi morto logo. Foi morto um logo, Thiago é. Menor. E tinha o Tiago, irmão do Senhor. E é outro. Três? Tinha três Tiagos. É, três eu sei de dois. O menor e o maior. É, mas o Tiago, irmão de Jesus, que é chamado Tiago, o justo, foi esse que sucedeu Jesus em Jerusalém, e não Pedro. Como muita gente fala. Então, ah. a, gente tem, é, a gente tem muitas coisas e aí. Nós recebemos da Igreja Católica, assimilamos e não levantamos, nem questionamos, porque fomos criados sob o jugo do dogma, que ninguém pode discutir. Mas cientificamente, se você entrar em estudos teológicos, todos os teólogos falam e Tiago Justo, inclusive no Evangelho de Tomé, no versículo 12 a 14, os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, quando não estiver mais entre nós, a quem seguiremos? E Jesus disse, quando eu não estiver mais aqui, ide a Tiago o justo, para quem os céus e a terra foram, foram criados. E Tiago, professor, só, só uma dúvida aí do Tiago, porque, assim, é, o justo, pelo que eu, assim, né, claro só o senhor está agora explicando para nós diferente, mas para a gente tirar essa dúvida, então, para ficar bem claro, o Tiago maior não era o Tiago justo, então? Porque não. há então essa não. dúvida aí. Então há não. essa dúvida, né? Tiago, o maior, Tiago Maior Tiago era o irmão de João. Irmão foi de João. Sim, então ele não era o justo. Não, não era o justo. Era o Tiago Maior. E o Tiago Menor ah, era Tiago Filho. O Tiago o Tiago Filho. Ah, tá. ah, tá. é esse Menor. quase, quase Existia. foi pro lado dos fariseus ali, né? Exato. Tiago Maior, que era o irmão de João, filho do Zé bebeu. Tiago é, Menor, bebeu. É filho de Deus, Deus. E o Tiago Justo. Ah, Itália. tá. tá, tá. Tu... Tem uma obra chamada Os Irmãos de Jesus, que fala sobre isso, e tem muitos teólogos que falam a respeito disso. É a mesma filha Filho de Maria, todos... então. O Tiago Justo, então, era filho de Maria também, então. No caso. Exato. De José Exato. e Maria, né? Filho de José, José e Maria. José e Maria, todos eram filhos de José e Maria. Desde Jesus. Era, era Jesus, mas ainda tinha quatro irmãos. Simão, José, Tiago, tá certo? sou agora. Entendeu? Que eram, ainda e ainda tinham duas irmãs, porque ele diz não são suas irmãs, usa no plural, ninguém sabe o nome, mas não era uma só. O Evangelho usa no, no, no plural. Plural, né? Suas irmãs. Tiago, Judas, Simão e José. Esses quatro, tá em Marcos, em Marcos capítulo 6. E Mateus também os cita. E duas irmãs. Porque ele diz assim, não são esses os filhos de José, o capiteiro, Tiago, Simão, Judas e José. E não são suas irmãs. Quer dizer, não eram uma irmã só. No mínimo duas. É, no mínimo duas. No mínimo, duas. No mínimo duas. Então, é, depois desse grupo constituído para a semente e a cela em Jerusalém, aí Jesus convoca... Através de Estevam, Paulo de Taz. É curioso isso, porque a gente, a gente sempre vê Paulo como um elemento é, muito rude, mas Paulo sempre foi um homem muito correto, muito ortodoxo. Você pode dizer o que você quiser dizer de Paulo, mas que ele era corrupto, mulherengo, farrão, é, é uma pessoa sem caráter, nunca foi. Ele era... Professor, ele era. Estevão fala por si, né? Para Abigail, que Paulo era uma boa pessoa. Se ele defendeu Moisés como ele defendeu, imagina quando ele conhecesse então Jesus, né? Exatamente. O próprio Estevão, antes de morrer, ele reconhecia Paulo, esse lado que o senhor está falando, né? Exatamente. Ele, ele, quando conheceu Jesus, ele não abandonou o judaísmo, ao contrário do que muita gente fala. É curioso, isso, porque Paulo nunca negou que era judeu. Você pode ver que até que depois da terceira viagem, quando ele é preso em Jerusalém, que ele é levado à presença dos saduceus para ser divulgado, ele diz assim, eu sou judeu, nascido em Itácio, da trigo de Benjamim, e acredito na ressurreição. Ele se identificou como judeu. Então, muitas pessoas jogam, não sei se a própria igreja joga Paulo contra o judaísmo, Paulo nunca foi contra o judaísmo, nem mesmo contra a lei, porque ele considera a lei divina. Está lá, ele diz, de atos. Ele defendia a lei, então criou-se uma, uma, um antagonismo aí gratuito, de, fruto de desinformação, e joga é, Paulo contra os judeus e contra o próprio Jesus, porque Jesus jurou fidelidade à Torá. Jesus não era contrário à primeira revelação, que foi ele mesmo que enviou, segundo Emmanuel, claramente. É. Emmanuel diz em A Caminho da Luz que Moisés recebeu das mãos dos emissários do Cristo, no Sinai, os dez mandamentos. Então foi Jesus... No que Consolador disse. também ele fala isso, né? Pois é, o Consolador, consolador. e a Caminho da Luz. Então ele, ah, ele é. Jesus, Jesus. No, de, declara abertamente, quando ele começa a ensinar, ele não vai destruir a Torá nem os profetas. Eu vim aperfeiçoar. Eu vim mostrar como se vive. Eu vim mostrar que o olho por olho, dente por dentro, é vingativo, mas o amor é está acima de tudo. Por isso que ele deixou como mandamento novo, a uns aos outros, como eu fiz a mim, eu vim e mostrei. Então, nesse contexto, é que Jesus convoca Paulo de Tarso. Por quê? Por dois motivos. Era um homem letrado. Ninguém melhor do que ele para levar um, juda, um judaísmo cristão, que realmente que Paulo levou não foi nada mais do que isso um judaísmo cristão para o mundo todo por quê? Porque ele além de ser qualificado, ele, Jesus não tinha nenhum discípulo com a evolução e conhecimento além disso, ele ainda era cidadão humano, então ele tinha duas vantagens, onde ele chegava ele era respeitado, porque, ele, porque depois que ele apanhou e sofreu, coitado, ele soube usar a sua cidadania humana como defesa depois que ele já foi apedrejado, foi açoitado... É ele sabe tomar 39 chicotados, ele falou Exato. para o cidadão romano. Ele... ele disse, agora eu não vou apanhar mais não. Espera aí, que é isso? É. Porque... É. Quando ele começou a ver que ele podia tirar vantagens, sem diminuir a sua missão, ele utilizou isso. Então, quando Jesus convida salvo, que não foi um convite como fez aos discípulos, vinde a mim, não. O convite de Jesus para Paulo foi todo diferente. Não foi um convite material, foi um convite espiritual. E foi tão forte que Jesus soube fazer isso tão bem, porque a ortodoxia judaica de Paulo era ferrenha, era fechada. Ele, ele não tinha meio termos. Tá certo? Ele foi um, um, um certo verdugo para aqueles que seguiam Jesus. Porque, como os judeus ainda hoje assim são, eles não, não entendia Jesus como vicia -se. Ele tinha raiva daquele personagem que se opunha pelo amor a tudo que ele conhecia dentro do judaísmo. E quando Jesus o convida, ele já tinha passado por dificuldades mil, a tragédia de ver a sua noiva praticamente receber o seu cunhado morto. Com o seguimento dele, praticamente nos seus braços, por causa desse homem, ele perseguia, não era a mensagem de Jesus, era o homem de Jesus. Na visão dele, que não, não se enquadrava com o judaísmo ortodoxo que ele conhecia. É tanto que. Quando... Era por causa. Da... Professor, essa questão aí, era por causa da classe social de Jesus influenciou essa opinião do, do Saulo aí, porque eles, eles achavam que que o Messias viria assim, de alguém dos de alguém lá, da, sei lá né, da, da alta cúpula dos judeus, ali, dos, far, do, dos fariseus. E, e é, isso aí interferiu a questão de Jesus ser sim, ter um filho de carpinteiro, essa não aceitação ou não? Em parte sim, em parte não. Eu diria o seguinte, vai, ah, o, que fala, o que falam os profetas, porque eu fiz uma, a minha tese de pós-doutorado, foi exatamente sobre o Messias no judaísmo. Então, isso aí eu estudei com muita profundidade. E a visão que eles tinham do Messias era um ser, veja bem, filho de um homem e de uma mulher, sem nenhum subterfúgio, sem nenhum dogma de virgindade. O Messias era um guerreiro que tinha como objetivo libertar o povo hebreu e implantar o judaísmo do planeta Terra. É tanto que um dos 18, dentre os 18 princípios, na oração judaica, que eles rezam três vezes por dia, o décimo terceiro diz assim, eu aguardo a todo momento a chegada do Messias para libertar o nosso povo e implantar o judaísmo no planeta Terra. Ainda hoje, no mundo todo, antes tiver um judeu, está rezando isso hoje três vezes. Tira. Só um minuto, professor. Então, ele sabia, ele entendia que Jesus não se quadrava pelo que se lhe apresentava. Entendendo do ponto de vista material, ele não tinha essas qualidades para ser considerado messias. Por isso que ele achava que Jesus era um impostor, porque dentre os judeus, existiram muitos impostores, falsos messias eu cataloguei uns 25 ou mais no meu trabalho, e que chegavam dizendo que ia libertar Israel. Eles achavam que Jesus era mais o um aventureiro daqueles que tinham passado enganado, como Judas, Judas o Galileu, como Teudas, como é, outros, e, muito, e muitos outros que nós relacionamos na no, no nosso trabalho, que eram aventureiros, Jesus era um aventureiro a mais. Professor, Professor, só uma pergunta. João Batista, nessa nessa ocasião aí, não seria um apoio aí para Jesus também, nessa vinda de Jesus, para esse reconhecimento como Messias? Tudo bem que lá, Sim. os fariseus lá em cima não não, não, não, não atingiam, mas o povo em geral ali, os judeus mais humildes ali. é Não foi muito importante também essa presença de João Batista? Foi bastante. Foi bastante, porque não só Isaías 40 como também é, Malaquias, falavam que o profeta Elias voltaria para preparar o caminho do Senhor, e que Jesus confirmou isso, e, e que o povo seguia João Batista, com toda certeza de que ele era um profeta, é, e um profeta que veio preparar. É tanto que quando os fariseus quiseram calar Jesus, Jesus fez uma pergunta, o batista de João Batista é dos homens de Deus, Quer dizer, calou a boca do Saduceu, porque se ele dissesse que era dos homens, por é que vocês me seguiram? E se era de Deus, muito menos. Então Jesus fechava eles com essa questão, porque o povo estava do lado de Jesus. Em todas as situações. Até quando eles levaram os Herodianos e, o, e os fariseus levaram para pegar Jesus, numa palavra contra Roma, porque Judas, o galileu, foi morto por isso. Porque se opôs a Romano, porque... Toda aquela história tinha um romano dominador no meio que ninguém gostava. E João Batista teve um papel magnífico nisso tudo. Foi mais uma senha que muita gente não aceitou, ou não acatou. O que estava predito que seria assim. Então Jesus preparou tudo muito bonitinho. Agora, Paulo, ou Saulo, até então, não aceitava E cada vez mais que as coisas iam acontecendo, ele descobre que Gamaliel foi a favor dos cristãos. Que Gamaliel pediu que ele não tivesse cuidado, está lá no enviado. Gamaliel chegou a conhecer os originais de Mateus. As anotações de Mateus. Ele ganha Gamaliel de Gamaliel se tornou, seguidor de Jesus. Foi? Também. Então, tudo isso foi irritando, até mesmo quando depois que Estevão morre, que Paulo descobre que a também era seguidora do, do Capiteiro. Ele, vai, então, atrás Analia, né? aí aí ele culpa... vai atrás de Ananias, Ele Vai atrás de Ele culpa Ananias, mas ele sempre, o que assim ele sempre jogava né, essa coisa do, do, do culpar alguém, né? Ele não, não, ficou essa, essa confusão na cabeça dele, né? Depois pois que ele, apedre... muito... ele manda apedrejar Estevam, isso marcou muito para ele, ele não, acho que ele não, não conseguiu digerir isso aí, né, professor? Isso aí, inclusive, foi, eu vejo como mais uma, um reforço do Cristo nesse convite. Porque ele imagina, quando ele chega, quando ele recebe, quando ele consegue com o seu poder político judaico, com um os dirigentes do Sinédrio, os sumos sacerdotes de carta, para prender os seguidores de Jesus, ele ia, é, na expressão aqui do Nordeste, cuspindo fogo na vingança dele de querer pegar qualquer um que fosse seguidor de Jesus. Só que ele não. E acima disso já ia todos os acontecimentos que ele viu a morte de Estevam, a situação de Abigail, como, como estava aquela situação e ele só tinha um objetivo. Acabar com a descendência daqueles que seguiam o carpinteiro. E quando ele chega na estrada de Damasco, e ele ouve aquela luz e aquela, aquela voz, saldo, saldo, por quem me persegue? Imagina a cabeça dele como ele estava. aquele foi a válvula, foi a válvula da panela de pressão que explodiu ali. Porque Sim. quando ele disse, eu sou Jesus o Cristo, a quem tu ah, percebe Ele, ele sufocou-se com tamanha revelação. E, a, e, a, e, a, e o, Jesus preparou a situação de uma forma tão forte que ele não mais discutiu. Ele só fez uma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? É. é. Ele entregou-se totalmente àquela nova figura e não abominou com isso o judaísmo. Tem que ficar bem claro. Professor, é quando, quando Jesus diz a ele assim, Saulo, não recalcite contra os aguilhões, ele não está se remetendo ali ao plano espiritual? Saulo, meu, meu irmão, o que, que você está fazendo? Você veio aqui, a gente conversou antes, como o senhor falou, né? Jesus preparou, antes que ele veio os profetas, depois vieram os espíritos que conviveram com ele e os espíritos que teriam que completar a missão, levar à frente a missão. E Paulo talvez, Estevão, cumpriu essa, esse combinado, Estevão estava ali, né? E Saulo meio que é, entrou, o um véu do esquecimento e tal. E Jesus ali não chama a atenção dele, aí ele, ele tem esse baque, esse impacto todo dessa. Aí ele fala, gente, é verdade, eu vim aqui para uma coisa, eu estou fazendo outra exatamente você sabe que esteve foi assim o famoso Jeziel de Corinto né da, da família de, de, de Abigail do irmão de Abigail que ele aceitou a missão dele com toda dedicação toda com toda, denudo, com toda é, eu diria se assim, toda entrega possível porque quando ele quando ele é apedrejado que aquela é uma coisa frente ao judaísmo, aquele ali foi algo terribilício. O que Saulo fez ali foi algo imperdoável. Nenhum judeu era capaz de fazer o que ele fez. Ele se deixou levar pelo impulso interior. E esse impulso só fez aumentar o seu compromisso ao reencontrar Jesus. Porque quando, quando ele encontra Jesus, que fica é, cego, né, com a deficiência visual dele, e Jesus diz assim, vai à rua direita, que era exatamente Onde estava Ananias, que era o representante dos seguidores de Jesus, que ali não tinha cristianismo, aí era só seguidores do caminho. caminho quando, ele, né? é, quando ele chega ali, Jesus não só diz a ele: vai à Rua Direita, como ele também vai, Jesus vai preparar Ananias para receber. E aí que eu acho que tem uma revelação do Cristo fantástica, que fecha qualquer dúvida que alguém tenha nesse sentido. Que é quando a Anânia diz, Senhor, tu bem sabes o que esse Senhor tem feito com os teus seguidores. né é? ele vem fazendo a marco, né? Ele, é, vem a ele vem aqui para me pegar. Ele vem aqui para é, me... é, é. acabar conosco. A resposta de Jesus é fantástica. Ele diz assim, ele é um cli, cli, em hebraico, é instrumento. Ele ah. é um instrumento do alto, escolhido, e pela forma como Jesus diz... É, há muita gente assim, escolhido por Deus. Não, ele foi escolhido. Ele assumiu essa responsabilidade comigo no mundo espiritual, antes de eu descer e antes dele de vir para cá. Olha aí. Porque, olha como ele diz, ele é um instrumento escolhido do alto. Então, Ananias não mais contra-argumentou. E você vê que as coisas se encaixam até o final da vida de Paulo. Porque a partir dali, Estevam passou a ser um defensor, um companheiro dele. Abigail também, que não suportou, né? passou também a fazer parte desse grupo no mundo espiritual. não salta... passa a ser o mentor dele, professor? Passa a ser o o... mentor ali. Sim, eu creio que sim. Um guia sim. espiritual, né? Ambos foram é. guias espirituais, tanto que Paulo começa a vê-los depois, né? Porque quando a Anania chega... É tarde de ver ele, né? Quando ele procura o pai e tal, ele acaba vendo Estevam e Abigail, né? Ou não? Exato. E ele, e ele a partir dali, ele, ele começa a entender que as coisas não eram como ele pensava. Tá certo? E aí, como todo, todo bom missionário, ele vai se refugiar em Palmira, no deserto da Síria. É. Isso que eu queria perguntar para o senhor, uma dúvida que eu tenho, assim, enorme. Estevam nos fala que quando ele procura Gamaliel em Palmira, e Gamaliel arruma para ele emprego com o irmão, lá no, no, no exército de Dan. É isso. Lá já estavam Atla e prisca, ou não? Porque existe um outro livro de um outro médio não gostar que narra esse encontro de Paulo, quando ele acaba conhecendo Águila e Prisca, em Corinto, quando ele volta da Grécia, isso já lá na frente, né? Quando ele tenta lá na Grécia. Ele, essa dúvida eu tenho, queria que o senhor me, me explicasse. Ele, ele vai para o deserto, ele já encontra, conhece Águila e Prisca aí ou não? É, é, é nessa, é. depois, lá na Grécia, quando ele volta para Corinto. Se você lê o livro de Atos, porque a história de Paulo... É narrada por Emmanuel, Paulo Estevam, que é uma. Emmanuel é, além de ser o apóstolo mais elevado, desencarnado de Cristo, Emmanuel também é um romancista. Emmanuel é. Ele, você vê que a gente esquece que é chique que está escrevendo, esquece os personagens, a gente entra naquela obra, eu mesmo, no meu senso da religião, mandei. É, pastores leiam aquele livro, e eles ficaram encantados, e, e surpresos como é que uma pessoa que não tem o curso primário, como era Chico Xavier, escreveu uma obra daquela, com requintes de teologia profundos. E, exatamente, para mim esse livro, esse livro eu não leio ele, eu todo ano eu, eu releio. Eu, eu falo que eu degusto, professor. É, o porque foi o livro que eu mais me deixou encantado. Porque essa história, quando você lê o livro de Atos, que é que realmente foi escrito por Lucas, que foi companheiro de Paulo, né? a gente nem se lembra muitas vezes disso, mas Lucas escreveu a história de Jesus, no seu Evangelho, e a história dos apóstolos. O, livro, o, livro, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos era uma obra só. Só que Paulo narra primeiro, o melhor, é, Lucas narra primeiro a história de Cristo e depois a de Paulo. E você observa que são os dois grandes vultos né, do, do cristianismo, ou eu, eu não diria nem do cristianismo, da filosofia crística que nós herdamos de Jesus, que são os esse homem viveu com Paulo viveu com, e, e não viveu com Jesus. Tá certo? Não. Mas é. ele narra, porque ele foi é, na obra é, Médico de Homens de Alma, a gente vê como ele se envolve, como ele vai buscar Maria. Ele foi assim, Lucas, é. é eu, eu tenho um carinho muito grande, porque Lucas é um apóstolo, que, um, um evangelista, que inclui, é o dos excluídos o dele. Ele traz as figuras mais rejeitadas da história da humanidade, e coloca dentro do evangelho, recebendo todo o carinho do Cristo. É o bom ladrão, embora nunca exista ladrão bom, mas ele chama de bom ladrão, é zaqueu, é a adúltera, é a pecadora. Lucas faz assim um Jesus que abraça universalmente gregos e troianos, isso é muito interessante, eu gosto muito do evangelho dele por isso, e Lucas não fala de Paulo na, na, em Palmira. É. quer dizer ele fala que ele foi para a Arábia, passou três anos mas ele não fala como Emmanuel coloca Átila e Prisca lá no deserto, encontrando é Aidã, inclusive lendo as anotações de Mateus porque Paulo também é muito forte em algumas colocações, na sua carta aos Gálatas, ele diz assim, o evangelho que eu prego não me foi dado por ninguém, mas pelo Cristo. Não sei o que eu vos falo, mas o Cristo que fala por mim. Paulo não conheceu evangelhos. Ele conheceu as anotações de Mateus, segundo João, ou segundo Emmanuel. Mas Emmanuel coloca que, antes dele chegar em Corinto, quando ele vem de Tessalônica, de Filipos, mas praticamente naquela fuga, ele encontra Atos e Priscila lá, inclusive, é, eu estive naquele, naquela região, tudo que eu estou falando a respeito de Paulo eu conheço, que eu já fiz o caminho de Paulo umas quatro ou cinco vezes, por 10 tempos. Maravilha, a energia deve ser maravilhosa. É, tudo, até a, desde, desde, desde Tarso até. Corintos, Atenas, aquela visão dele na Grécia, e até Roma, na Via Ápia, onde ele foi decapitado. Eu fui, eu fui do nascer ao morrer de Paulo. E, e Paulo, para mim, é um homem que mais sintonizou com Jesus do ponto de vista missionário. Porque do ponto de vista é, de mensagem, foi João. É curioso isso, porque João foi o o apóstolo, evangelista, foi companheiro de Jesus, foi um discípulo bem amado. Eu digo que todos os teólogos invejam o João, o discípulo bem amado, porque ninguém, ninguém nunca teve a felicidade de recostar a cabeça do peito de Jesus, e João teve. Então ele foi aquele discípulo realmente que sintonizou bem. Mas é, é, Paulo, Paulo foi ímpar. Veja que Jesus preparou 12, para iniciar a célula do seu, do, seu, do seu ministério em Jerusalém, e depois expande para Samaria, pela perseguição do próprio Paulo, do próprio Saulo, e depois entra em Antioquia, aí ali Paulo já é convertido, e ali ele se reencontra depois que ele volta, e aí começa uma missão digníssima, riquíssima, de renúncia de todas as naturezas, o que eu vou dizer, a, a vida de Paulo, a pessoa caminhar 12.800 quilômetros a serviço do Cristo, como ele declara na, na sua, sua segunda carta aos coríntios, que foi injustiçado, foi apedrejado, dado como morto, foi rejeitado pelos próprios companheiros, foi aprisionado, humilhado e no final, ele diz assim, mas em tudo, e todos esses momentos, o, que o Senhor estava comigo. Então, foi um homem que realmente morreu para o mundo e nasceu, nasceu para o Cristo. Depois da estrada. Do... Diga, querido. É, a questão da circuncisão foi assim, fundamental no trabalho de Paulo, porque os apóstolos, somente Felipe, ele era contra, né? Ele era contra os gentios, né? É, que não fosse fossem é, ser, né, o caminho e tal. E Paulo não. Paulo Paulo queria ser, essa, essa circuncisão, mas de uma maneira espiritual. Isso que os apóstolos não entendiam era mais ou menos assim que Paulo pensava? Na verdade, veja bem, Paulo foi muito coerente. Ele dizia assim, eu sou judeu entre os judeus, cristão entre os cristãos, gentil entre os gentios. Ele era um homem de uma perspicácia, de uma condição universal e e de tolerância, e também de seriedade, comparado. Né? Porque, acima de tudo, ele tinha uma mediunidade muito grande. Você vê o livro de Atos, quando ele, lá depois de um ano, em Antioquia, eles, quando Lucas estava com ele, já ali, com Pedro, todos sugere o nome de cristãos pela primeira vez, um ano depois, lá em Antioquia, onde tem uma gruta maravilhosa, que nós já estivemos lá também, uma opção de vezes. Ele, ele aceitou todo aquele processo e foi, e foi um homem é, sintonizado com todas as situações. Mas com relação à circuncisão, que é aí que entra a história de Tiago, que eu já te falei. Tiago, irmão de Jesus, dizia o seguinte, segui Jesus, porém sem esquecer Moisés. Essa era a filosofia dele. Vamos seguir Jesus, porque nenhum dos discípulos achavam que Jesus era Deus. Essa história de Jesus Deus veio depois com o concílio da igreja, com a santificação, que é uma coisa que dificulta muito o entendimento entre judaísmo e cristianismo. Muito grande. Então, Paulo, o que é que Paulo, que é que Paulo descobre? Paulo era como eu e você, porque se a gente sai daqui e vai para São Paulo, eu quero entrar... Uma sintonia espiritual, eu procuro uma casa espírita. Porque todas as casas espíritas que eu entro, por onde eu já passei, no Brasil, no exterior, são todas iguais. A gente chega lá dentro e encontra Kardec, encontra Emmanuel, encontra Chico Xavier, é onde a gente chega. Então é um lugar familiar, espiritualmente falando, para nós. O que é que Paulo fez? Quando ele conheceu Jesus, ele precisava dizer para as pessoas que Jesus era Messias. Mas ele procurou primeiro os seus conterrâneos. Onde ele chegava, ele ia para a sinagoga. Visitou todas as sinagogas da Ásia Menor. Quando ele chega em Coríntios, quando ele chega em, em Atenas, primeiro, depois é que ele vai a Coríntios, ele ficou horrorizado com o materialismo, com o politeísmo, com a, a idolatria, a promiscuidade... Corinto era uma cidade tão promíscua que existia um verbo em grego chamado corintianizar, que era promiscuir. Aí o senhor diz, Paulo: muita gente diz que Paulo era contra a promiscuidade. Ele não era contra. Ele defendia a liberdade que você não deveria ser promíscuo. Por que, é que ele ficou um ano e meio em Corinto? Porque é uma cidade portuária. Altamente promiscu. Tinha as, as chamadas deusas da promiscuidade lá. Né? Que lá tinha o templo de Afrodito, lá em cima na, na, na Acrópole. Ficava lá em cima o um templo. E eram os... O, o, as pessoas daquela cidade achavam que promiscuir era uma coisa divina. Então Paulo ficou um ano e meio em Coríntios com, pela compaixão que ele teve da desinformação daquele povo. Por isso que ele disse: Eu preguei para bandidos, para polit, politeístas, idólatras, promíscuos. Ele não foi atrás de gente letrada nem evoluída, não. Ele foi procurar libertar aquele povo da dependência, da carne, da promiscuidade, da sexolatria que reinava e imperava em Corinto. Então, a partir dali, como ele não foi bem aceito, ali ele teve decepções, como teve também. É, em Atenas, você vê que ele tinha que ter escrito uma carta aos os ele não escreveu uma linha. É verdade. Não, ele não conseguiu nada em Atenas. Apenas Dionísio e Dâmaris, que foram foi um casal. Entre... mano disse que é marido e mulher já. O livro disse que não. Porque as duas letras estão no, da, no delta grego maiúscula. Então, Dâmaris pode ser esposa em grego mas Dâmaris pode ser não próprio. Então, Dionísio está com D maiúsculo e Dâmaris não está com D. Está também com D maiúsculo. Então, significa duas, duas pessoas diferentes. E um casal, mas não no sentido de um casal que vivia maritalmente. Sim, não era, era marido, foi. Mas foi os outros que ele escolheu, que ele escondeu, que ele conseguiu como seguidor em Atenas. Ele vai para Coríntios, aí encontra também uma é uma rejeição na sinagoga e aí ele, num gesto judaico rasgou as suas vestes e disse, agora a partir de hoje eu não prego mais para judeus eu vou pegar para os gentios e a partir daí ele, ele, ele quando ele termina a primeira viagem ele chega em, em... Antioquia? não, ele, ele sempre voltava a Jerusalém não, mas aí que eu o senhor, quando ele chega em Antioquia, quando ele volta com Barnabé, ele volta da primeira missão, ele encontra a igreja de Antioquia é meia já assim, é com, vou dizer, com os fariseus ali, já tinham colocado meio que o dedo, e ele ficou, já não reconheciam ele e Barnabé como apóstolos e tal. E ele, indiretamente, professor, não criou ali o, o, através do concílio né, dos apóstolos, porque aí ele vai procurar Pedro, Simão e tal. Pede um, um, um concílio ali, eles acabam fazendo esse concílio em Jerusalém, né? E é, no ano 49. Paulo, Paulo indiretamente no, no meio que estruturou também essa questão do concílio, porque os apóstolos não tinham essa, né? Acho que essa. E Paulo vem com essa coisa do. Chega em Antioquia, vê a igreja já meia, meia, meia ali, influenciada por Tiago ali, com os fariseus querendo dar palpite, aí ele fala: para que não, né? Aí ele vai para Jerusalém. Essa história não, não é depois que ele, que ele volta da primeira missão? É, da primeira viagem ele volta, mas ele sempre voltava, vinha a Jerusalém, depois aquele é recomeçava ah, sempre da ah, ah. Antioquia. Só que o primeiro concílio do ano 49, quem dirigiu foi Tiago, não foi Pedro. Foi Tiago, então. Mas Tiago então, é, era um observar, Você pode observar que, que, que Tiago, é, Tiago tinha uma, uma liderança, é tanto que Pedro quando, em determinadas ocasiões, ele, ele dava satisfação a Tiago. Pedro dizia, avisem a Tiago o que aconteceu. Porque Pedro foi para a Antioquia, Paulo foi para a Antioquia, e Tiago foi em Jerusalém, dirigindo a comunidade. E Tiago foi quem dirigiu o primeiro concílio, do ano 49, em Jerusalém. E Paulo propôs, nessa questão de, da Brit Milá, que é o que identifica o judeu, que é a circuncisão, ele, ele, porque Paulo, quando ele resolveu que ele deveria buscar os gentios, que na verdade ele não resolveu, e sintonizou com Cristo nesse ponto, porque Jesus já tinha os seus discípulos, ali os apóstolos de Jerusalém, que cuidava dos judeus e daquele povo ali, da dos gregos que existiam entre eles também, daquelas comunidades, e mas tinha uma dificuldade que era a circuncisão. Como é que Paulo ia chegar para uma pessoa pagã, que não tinha nenhuma religião, e convidar o cara para seguir Jesus, dizendo assim, olha, mas tem um pequeno detalhe, você vai ter que fazer uma cirurgia para extrair uma parte do prepúcio. Olha, quem é que vai? É. Logo o é. lado masculino, que os homens são muito, né? Sobretudo, é. não esclarecido, mas, mas... judeu não, que aquilo já fazia parte, já o oitavo dia que, que eles fazem, Abrir, abrir lá, Já assim, desde isso. Moisés, isso, desde né, né, a época. Já está consubstanciado, mas um grupo novo não queria né, <risos> levar uma proposta <risos> dessa. Né? É. Mas Paulo foi muito inspirado quando ele disse, eu vou pregar para os gentios uma circuncisão espiritual. Nossa, e ele... aí ele... Eu, vale. eu achei isso na parte dele. Paulo sempre foi muito inteligente, né? Muito muito então ele foi ele foi muito feliz e muito inteligente decidido de dizer que ia pregar para os gentios uma circuncisão espiritual muito. e foi assim que ele fez é tanto que ele teve só Emmanuel apresenta uma discussão para uma circuncisão que Paulo não queria nem, nem aproveitar nem, nem, nem aceitar com o grupo em Jerusalém está lá no livro de Paulo Estevão né mas Timóteo, por ser filho de judeu, de mãe judia, ele se concisou para não criar problema. Só por isso. Porque ele ainda não era circuncisado. E ele, para não ter problema, até mesmo ter moral para aqueles que ele ia apresentar, ele fez questão de se Timóteo. Professor. Mas ele não, ele não estava preocupado com esse detalhe material ou físico. É nesse, é nesse concílio, nesse, nessa mesma concílio, que um discípulo do Tiago, então, sugere, né? Hum. Que o livro de Jesus seja colocado, então, junto com os profetas, abaixo do de Moisés. Aí que o negócio meio que... Como é? Que, que livro não ouvi a tua pergunta direito? É, que, o, que o, o, o livro de Jesus fosse colocado junto dos do livros dos profetas. Ah, se os evangelhos... Abaixo do livro de Moisés, é... É, aí, aí que Pedro então toma a rédea da, do, do, da, da coisa e, e bate o martelo? Ou, porque até então, Tiago que estava dando, né? É, essa, era, essa era uma ideia, porque Tiago era irmão do Cristo, conhecia todo o judaísmo, a importância de Moisés, e você veja que ele deu uma sugestão racional. Ele deu uma sugestão racional. Agora, os próprios membros da igreja, a partir dali, que isso não influenciou muito na teologia cristã, que o problema dessa, essa problemática surgiu com muita ênfase depois do século IV, que é uma coisa que eu sempre me bato, e nós espíritas temos que trabalhar para ressuscitar o Evangelho de Jesus, que foi totalmente desvirtuado a partir de Constantino, no século quarto, Porque aquele cristianismo puro, cristalino, verdadeiro, desinteressado, vai de graça o que de graça recebeste, acabou com a política romana. E quando entra outras correntes religiosas, estou falando aqui historicamente, eu não estou à altura de condenar ninguém, meu caro. Vai Mas eu estou dizendo que a, a, a política interferiu de tal forma que hoje Jesus está muito distante daquele Jesus apresentado no primeiro, segundo, terceiro século. E olhem que no primeiro século não tinha evangelho, como eu já frisei. Mas é. era um cristianismo vivo, puro. Ninguém tinha nada a não ser a alegria de servir. E é o um verdadeiro verbo do cristão. Eu acho que a doutrina espírita tem esse papel. E Paulo fez isso com muita propriedade. Porque ele dizia que o evangelho que eu prego não me foi dado por ninguém. Ele deixou isso bem claro na sua carta aos gálatas. Certo? Ele chamava Tiago, uma das colunas da igreja, quando ele declara na sua carta aos gálatas, depois de 14 anos, fui a Jerusalém, não encontrei nenhum dos discípulos. A não ser Tiago, irmão do Senhor. Está na carta dele aos gálatas isso nos conduz perfeitamente para Tiago Justo, irmão de Jesus. Porque há muita confusão, como a gente já falou no início, nesse sentido. E Tiago foi muito primoroso porque ele tinha uma visão judaica, de que ele era judeu, e tinha uma visão também da filosofia do seu irmão Jesus. E a sua carta, inclusive, criou polêmica, porque a, o cano do Novo Testamento, isso foi concluído, já depois do concílio de Liceia, no ano 325, já no século IV, porque a primeira, a, a, os primeiros, é, o primeiro canto do Novo Testamento começou com 22 livros no tempo de Irineu, depois chegou até 29, porque ele tinha a epístola de Pasto Hermas, que é uma, é uma, é uma carta é, puramente é, mediúnica, o pastor de Hermas é uma carta que fala de mediunidade, que tem no, no livro da Patrística, e também uma carta de Paulo a Barnabé, que fazia parte do canto que foi tirada. E a carta de Tiago, houve, houve grande dificuldade, porque achavam que Tiago era contra Paulo e vice-versa. Porque ninguém entendeu a ideia de, quando Paulo fala da salvação, que o justo viverá pela fé. E as pessoas acham que isso ele está dizendo, que não precisa de trabalho. Essa é a questão forte de, de, de toda a história que tem criado tanta dificuldade a ponto de, de um monge agostiniano Martinho Lutero, fundador do protestantismo, chamar a carta de Tiago de carta de palha. Que não tinha valor nenhum. E houve muita confusão até formar esse cano que tem 27 livros hoje no Novo Testamento. E que muitas, muitos livros apócrifos, como o, o livro de, de Tomé, esse que fala que Jesus manda, e fala do, do Tiago Justo, que era que eles deviam seguir, e que a, a igreja colocou Pedro como sucessor direto e ainda chamou ele de primeiro papa, embora o primeiro papa só chegou no século IV. Pedro nunca podia ter sido papa, porque ele morreu antes do final do primeiro <risos> é né? Mas são coisas que a gente, para desmanchar, ou para mudar a cabeça das pessoas, é difícil. Eu fiz uma conferência em Fortaleza, no Congresso, e eu falei exatamente que o sucessor de Jesus não foi Pedro, foi Tiago. E teve gente que não gostou, e teve gente que até na hora dos autógrafos ainda veio questionar. E eu disse, eu não estou falando nada de mim. Ah, você for ver, ah. estudar a teologia e a história do cristianismo nascente, e leia os patrísticos, são 32 volumes, Onde, está, onde se encontra toda a história dos pais da igreja, e lê Cristiano e Primitivo. Né? Eu tenho uma obra chamada Jesus e o Cristiano e Primitivo, e Comunidade do Caminho é, Trajetória de Paulo de Tarso. Ali eu coloco realmente é, em ordem muita coisa que eu acho, achei por bem trazer à tona, para que as pessoas conheçam a verdade e vejam a verdade com racionalidade, porque Professor. Nem Nenhum cristão pode aceitar a trindade, a virgindade de Maria, como dogma, porque como a igreja não soube explicar, os pais não souberam explicar, impuseram. Uma coisa é, é. totalmente atípica. Se você pega o Deuteronômio 6.4, está escrito lá, Yavé Loê, Yavé Chate, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. E João diz que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito e é único, como é que Ele pode ser três pessoas? A gente está falando de ser espiritual. Como é que alguém pode colocar esse ser como três pessoas? O pai, o filho, o Espírito Santo, como três pessoas. Já é uma ignomínia ou algo atípico. Trindade, que eu tenho muita admiração por Agostinho, que foi um grande teólogo, um grande pai da igreja, tem coisas maravilhosas, mas na Trindade eu acho que ele pisou na bola, ele podia bastaria ele ler o Deuteronômio 6:4 que não tinha é. tentado explicar e como ele não conseguiu explicar, coitado, e ninguém explica, né, à luz da lógica, da razão e do consenso, criaram isso como dogma e puseram E aquilo que então, você que é imposto da minha cabeça não cabe. Eu tenho certeza, é, que... é, professor. É, é uma dúvida, Paulo tinha uma rusga com o Thiago, ou não? Porque quando ele tá em Roma, ele leva Pedro, João, mas Tiago não. E a história nos diz que Tiago traz ele para Jerusalém, e ele sai se despedindo de todos, inclusive se despede de Maria, a mãe de Jesus. Talvez pela mediunidade dele já sabia que ali já, né? E ele volta então para fazer as pazes com Tiago, né? Existia entre eles essa rusga ou não, era só coisa Não, nós caímos de novo, vai, na responsabilidade que Tiago tinha. Você vê Pedro sair de Jerusalém, Paulo saiu de Jerusalém, né? João, Felipe, que foi para Hierápolis, mas Tiago não, por quê? Tiago só deixou Jerusalém quando foi morto, cacetada. Togaram ele do precipício e depois o mataram. 32 anos depois que ele dirigia a comunidade de Jerusalém. Ele não podia se afastar de Jerusalém porque ele era o dirigente. E lógico que Pedro tem um papel de colaboração muito grande, mas Pedro ia para Antioquia visitar o, o, o grupo lá. Teve até um caso entre ele e Paulo, porque Paulo era muito As pessoas chamam de briga de valente, né? porque ele, para satisfazer Tiago, Tiago aceitava o cristianismo, mas que todo cristão tinha que antes ser judeu. Tem que ser circuncisado. Essa era é. a visão. Né? E Pedro, quando Paulo, Pedro ia jantar com os gentios, com os não, não judeus e não cristãos, lá em Antioquia, e quando Paulo chegou, ele começou a, a, não, a não ir, temendo a reação de Tiago E Paulo chamou ele de falso. Foi um rolo danado, dizem os entendidos, que é briga de gigantes e briga de grandes. Né? E está lá no... Na, na, na história do livro de Atos que Paulo chamou, Pedro chamou Paulo chamou ele de falso ele estava sendo tendo duas, duas caras porque Paulo, exatamente por causa do Tiago. então você observa que houve ali uma, uma, uma dissidência mas no final, tanto houve dissidência com, entre Paulo e Pedro, como houve dissidência entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos acho tudo isso era projeto do Cristo, porque quando o Marcos volta lá de Peste, na primeira viagem, depois que eles ele vão para Salamina, né, Pafos, quando ele chega em pé que ia para Antioquia da Pisídia, e Paulo naquela sua disposição, Paulo não tinha fronteiras para ele, ele vista aquelas montanhas, eu já vi não, que ter tá aquele, ali um pouquinho né? e a cadeia do Taurus é de assustar, porque é muito alto e íngreme. Né? E passar por cima daquela montanha, o cara tem que ter muito amor, né? E quando Paulo avistou aquela montanhas, que disse, que coisa linda para a gente sobrepor a serviço do Cristo. Aí Marco disse, não dá para mim. <risos> é. é. Marco novo, hein? Marco novo, de todos ali, né? É é. Mais novo. Eu, costumo, eu costumo dizer que você quer ver gente cansada, é gente nova. Eu tenho uma filha com dois anos que está mais é. cansada do é. que eu, né? É. Hoje aí estar fazer. Ele voltou e causou realmente uma grande tristeza, uma decepção a ah, Paulo. Embora que Paulo depois o tenha perdoado, dizer que ele, ele faz, eu, me envia Marcos, que, que ele é muito caro, ele trata ele como filho e tudo mais. Mas ele se desentendeu com o Barnabé, tanto que na segunda viagem ele não foi mais com o Barnabé. Por causa do abandono. É, Barnabé porque... foi para um lado com o Marcos, né e Paulo Exato. foi com filas para o outro lado. Exatamente. Ele não, não fez mais a, a viagem com o Barnabé, que eles eram realmente muito amigos. Barnabé foi era da ilha de Chipre, era bem pertinho ali ao sul de Itácio, na São Paulo, e eles eram quase que conterrâneos. E, e Barnabé tem um papel no cristianismo muito profundo, ele foi o diplomata, foi ele que fez a união ou apresentação de Paulo, quando ele volta naquela situação de doente, temeroso, que o primeiro grupo não aceitasse, Barnabé foi o diplomata. Foi ele quem fez a união ou apresentação de Paulo, Bom, os apóstolos não, não aceitaram de imediato não, né, muita porque... justa, Da mesma forma que a Nani, eles temiam. Sim, né? como que é que vai aceitar? Tá... Chegando, está aqui batendo aqui, querendo entrar. Mas, né eles pegam todos nós, hein? E João veio com medo, que está aí é Paulo, ficou todo mundo assustado, né? E Pedro, <risos> que foi, e Pedro que foi receber, a resposta de Pedro é maravilhosa, porque Pedro diz assim, Paulo. Jesus, o Cristo, quer que você seja bem-vindo a esta casa. Não era eu nem os outros, né? É Jesus. Eu estou recebendo por causa dele. Né? É, estava temeroso. Mas é, é, são, são situações que mostram é, a coerência de tudo isso. Uma história belíssima. Eu tenho, assim, para o Paulo de Tarso, uma admiração fantástica. Quando eu cheguei em Tarso a primeira vez, eu nunca me esqueço disso. É, eu tinha me preparado para uma viagem. Nós temos uma guia na Turquia, chama Shefka. Ela é uma criatura maravilhosa, com um viúva durante as nossas viagens, nós, através da doutrina, eu, a Márcia e a Wanda, que são as dirigentes do nosso grupo de viagem aí, aos caminhos de Paulo e Maria. É, é, elas é, sempre dão muito apoio e quando eu cheguei em Taça, ela disse assim, professor, o senhor vai falar que em Taça só tem uma igreja, que é a Igreja de Paulo, né? Onde ele é uma representação hoje, porque lá o que, o que comanda é, é o islamismo. E não tem nem padre lá, é uma carência muito grande. Eu tinha tido umas dificuldades antes da viagem, eu achei até que nem ia viajar, aconteceram uns acidentes domésticos, e eu, nas minhas orações, eu... É, pedir ajuda a um irmão espiritual Ele disse assim, não meu filho, você vai e o Chico vai conosco Eu achei aquilo até meio, meio Estranho, eu, eu às vezes sou muito racional Eu sou, sou espírita há 42 anos Mas uma coisa que eu não gosto é de fanatismo Eu sou muito pé no chão né? Eu sou muito erasto Melhor negar na verdade ah, Gosto das coisas muito sérias Espiritismo para mim é uma coisa muito alta E muito séria para você não respeitar A altura que ele merece e eu fiz um comentário íntimo, né? eu digo, mas Chico tem muito o que fazer para estar tá perdendo tempo de me acompanhar numa viagem dessa, né se bem que eu sempre peço ajuda aos bons espíritos, e Chico, para mim, eu nunca o considerei um ídolo, mas um homem exemplo de amor e de fraternidade, e de dedicação à doutrina e a Jesus. E quando eu fui chegando na igreja, eu ia falar sobre que porque Tarso é o nome do um osso que a gente tem no pé. É Tarso, metatarso e dedo. Quem faz biologia ou anatomia sabe disso. Calcânio, cuboide, esses ossos da, da, do pé. E o Tarso é o osso que dá estrutura e suporte. Então eu estava pensando em fazer um relacionamento entre o Tarso e o suporte que Paulo foi para o cristianismo. Essa era a minha ideia no momento. Mas quando eu entrei na igreja, eu comecei a sentir algo estranho, diferente. E eu comecei a me emocionar. E quando eu começo a me emocionar, se eu saber o que é, eu já sei que tem. Alguma coisa espiritual forte por ali. Aí eu vi uma voz dizer assim: não, você vai falar sobre é, Paulo de Tarso. É, Paulo e Jesus. Aí eu olhei assim, ó, ao lado do altar da igreja de Paulo, tem uma foto simbolizando que aquela foto seja de Paulo. Aí eu pensei assim: será que é Paulo? Não é possível. Não é Paulo não sou eu que estou falando. Aquela, essa ideia eu tenho que tirar da minha cabeça. Aí a avó é. repetiu assim, olha, tudo que Paulo fez foi pela saudade que ele sentia de Jesus. Então você vai falar da saudade de Jesus. E depois eu conversando com a doutora Marlene Nobre, não sei se você chegou a conhecer, que eu tinha muito carinho por ela, era muito amiga do Chico. Eu tive um, um, um congresso com ela em Belém do Pará, e ela disse que o um repórter perguntou a Chico, por que é que ainda existia tanta violência no mundo? Ela não sabia de nada do que tinha acontecido comigo lá. Na Itália. Aí o repórter respondeu, perguntou a Chico, Chico, por que ainda tem tanta violência no, no mundo? Apesar de, tanta, de tantos, tanto, tantos caminhos espirituais que as pessoas podem escolher. E Chico disse assim, minha filha, o que está faltando nas pessoas é a saudade de Jesus. Aí eu me lembrei, meu Deus do céu, me emocionei. O Chico foi mesmo, se eu acreditar, mas ele foi. Ele estava lá. Ele estava lá e foi ele que me disse isso. Eu até pedi à doutora Marlene permissão para narrar isso do meu livro, é, Comunidade do Caminho. Tem essa passagem que eu falei com ela, confirmei tudo, porque eu não sabia desse detalhe. E Chico tinha dito isso, e, e a voz que chegou, que era ele, porque ele disse, você vai falar, da saudade que ah, Paulo sentia de Jesus, porque tudo que ele fez foi pela saudade que ele sentia de Jesus. Então, realmente, realmente Paulo era, era ímpar. Paulo tinha, assim, uma, uma frustração interior de não ter sido discípulo de Jesus. Isso eu sinto. Eu sinto na história dele, eu sinto na vida dele. E tem um escritor judeu que eu gosto muito de escritor judeu e fala de de uma obra chamada o Nazareno é Scholem Arche o nome dele ele fala que quando Paulo e Pedro estavam em Roma já iam até nós colocamos isso no nosso filme Paulo de Itaço é, é, do... é a coisa mais linda é aí ele ele ele ele tá ali na via Ostiense, que é uma via que tem em Roma toda vez que nós vamos lá eu levo o povo para ver uma uma placa que tem na parede, Paulo abraçando Pedro. Quando eles se abraçaram, um foi para ser crucificado e o outro para ser guilhotinado, decapitado. E aí, Paulo diz assim, Pedro, eu gostaria que você me fizesse um favor. Aí Pedro diz assim, o que é, Paulo? Eu gostaria que você permitisse que eu beijasse seus pés. Aí Pedro achou aquilo tão estranho. Mas como é que você tem que fazer? A propósito de que você está fazendo esses pedidos? porque eu gostaria de beijar os pés de alguém que caminhou com o meu mestre. Então veja como ele tinha saudade realmente de Jesus, como ele tinha vontade de ter caminhado pelo menos 10 metros com Cristo em vida, né? na forma que ele chegou muito depois, mas ele conseguiu tirar todo o atraso. Conseguiu ser um homem diferente. Tá, professor, e, diga. -me. aí ele fala então que, que quem se deveria beijar alguém era... Pedro, né, que o senhor vai falar, seria o Pedro Paulo, então, porque ele que, né, ele que levou a mensagem de Jesus, né? Exatamente. Paulo compreendeu o quanto ele foi guerreiro, quanto ele foi herói nessa história toda, né? Um homem que não perdeu a sua fé em hora nenhuma. Eu, por onde eu passei, eu hoje conversei com, até com a Márcia, Márcia Valente, que é uma das diretoras da nossa, do grupo que leva a gente... A R.W. Agradecer muito a Márcia, através dela que eu cheguei ao senhor. Obrigado, Márcia. Márcia, eu chamo ela de Marcinha, Para mim, ela é sempre criança da espiritualidade. Ela e a Vandinha, eu chamo Marcinha e Vandinha. Ela me falou de você, foi ela que foi o nosso canal intermediário. Né? Foi ela que fez essa ponte. É, e hoje eu falava com ela da importância de, da, desse trabalho que a gente faz, né? e do quanto o Paulo foi... Exemplo para todos nós. Né? Porque um homem que não, não, não mediu esforço para fazer o que fez, nunca se arrependeu, nunca reclamou, apesar das perseguições todas que ele sofreu. E nós vivemos um século em que muita gente se aproveita do Cristo para ganhar materialmente, privilégio, prestígio, condição Forte social. Terra, né? Exato. que ele tanto nos avisou. Né? Cuidado que no final dos tempos, Muitos virão em meu nome, está lá no, no sermão escatológico de Mateus, de Marcos e de Lucas, recomendando que a gente tivesse cuidado. Comercializando Jesus, né, professor? Não, não Exatamente, negociando com ele. Quer dizer, e você vê o que Paulo como foi, um homem que. E muitos Sempre desses. Sempre trabalhou, né, professor? Sempre trabalhou. Onde parava, montava a tendinha dele ali. Não, ele disse, ele disse, ele diz nas suas cartas, eu não me lembro mais ou menos quem é. É, qual é a, a carta dele? São 14? Mas ele diz assim, já no final, né? Eu não sou subalterno a nenhuma comunidade. Eu vivo do meu trabalho. Ele sempre se orgulhou disso. E nós temos que ter essa, essa condição. E eu, eu, eu sou, nisso aí, eu sou, é, me, me permita a, a, a espontaneidade até o termo. Eu admiro demais, Paulo, por esse lado. Porque foi um, homem, foi, né, foi um homem honesto, sincero, que viveu Cristo até o último momento, dizendo às pessoas, sejam fiéis. Né? Ele nunca poderia ser a favor de uma salvação gratuita só pela fé, porque a fé é que leva as obras, e as obras é que salva. Né? Porque a palavra justo, o justo viverá pela fé. O que é o justo? Aquele que pratica a caridade. Aquele que pratica a justiça, porque Jesus diz no Sermão do Monte, lá no capítulo 6 de Mateus, quando fores praticar a vossa justiça, faça com a mão direita e que a esquerda não veja. Quer dizer, quando for realizar as tuas obras. Por isso que Paulo fala de justo, o justo viverá pela fé. Mas o justo é aquele que pratica, que já tem suas obras. E que ele diz que não são as obras da lei que salvam, Quais são as obras da lei? Não é que ele fosse contra a lei de Moisés. Ele até... Diz que a lei de Moisés é divina. Ele fala isso no livro de Atos. Agora, as obras da lei, que o Zé Seno também fala disso, é guardar o sábado, é lavar a mão, da comida, é oferecer essa de sacrifício. isso não muda você se você não sensibiliza o seu coração. Era isso que Jesus ensinava. Mas, infelizmente, as pessoas interpretam muitas vezes, ao seu bel prazer, porque acham que pode fazer o seu caminho para Deus ao seu modelo. E não é bem assim, Jesus disse que cada um receberá Segundo as suas obras Paulo é fantástico nisso Professor, e os romanos Jamais não condenaram Paulo, né? Na verdade os romanos Não se envolviam também nessa questão religiosa Eles criam os impostos e tal Paulo acabou pagando por Nero então E aí não tinha como, ele era um líder nato ali Ele era o mais visado talvez ali do, né, do caminho ali quando acontece o incêndio, então, né? E, e Nero volta, fala: E agora? O que, que eu vou fazer, né? E que começam a gritar, foram os cristãos, foram os, os, os homens do caminho, e tal. Aí ele ah, foi, foi, né? Ele, ele, ele, ele, ele se envolve em tudo aquilo e acaba sobrando então para Paulo. Na verdade, eu digo mais uma vez a você, vai, ele estava dentro do projeto do Cristo. Também. É, Paulo tinha concluído sua obra, muito bem concluída. Certo? Paulo chegou em Roma já como vencedor. Sim, ele tinha o é. desejo de ali, não, não é? Não é? Mas combate você fez... Exatamente. o combate. Ele presta contas do que ele fez. Ali ele escreve as suas cartas na prisão, a Timóteo, né? e, e quando ele, ele, ele, ele declara realmente que estava. Ele sabia que estava perto de ir embora e Jesus já não precisava mais dele. A sua missão foi muito bem vivida e ele, e ele morreu com dignidade, porque ele não temeu em nenhum momento. Eu, eu visitei a prisão de Paulo já algumas vezes lá em Roma, lá na Martina, lá perto da, do SPQR, do Tribunal Romano. E ali a Via Api são dos cantos que mexem muito com a gente. Porque na via, aí ele ficou preso, primeiro Lucas desaparece nessa história, porque Lucas não fala da morte de Paulo, e também não morreu com ele. Mas diz que quando ele foi Paulo, a irmã diz que quando foram prender Paulo, Lucas tinha saído, foi fazer outra coisa, mas a partir dali Lucas não se pronuncia, porque ele não tem uma linha escrita sobre prisão e morte de Paulo. Eu acho que faltou isso no livro de Atos. Porque ele faz uma biografia tão bonita, né faltava... Eu Sim, não, sei não sei se aquele do Luca... ele talvez não, não, não, não, não, não presenciou, professor. É possível, mas ele, não, ele poderia ter se informado. Sim, poderia ter escrito. Né? Mas como ele fez, ele escreveu todo o seu evangelho baseado no ouvir. Ele, depois de muito pesquisar, o teófilo. Lucas também não andou com Jesus. Lucas é, é, na verdade, Exato, ele também é, escreveu, ele choquei, escreveu a e escreveu um o belíssimo evangelho, né? Sim. Então ele podia ter feito pelo menos uma, algumas linhas para atender a nossa necessidade teológica. Teológica, porque espiritualmente eu não tenho nenhuma dúvida, não é? Que como é que foi que aconteceu tudo isso, que Emmanuel narra com uma propriedade assim, emocionante e riquíssima. Porque quando ele... É, tem até um filme aí chamado Covardes, eu não sei se você já assistiu. Não, é Covades. Não. Co... não é uma palavra, é uma expressão latina que diz Covades domus. Onde vais? Para onde vai Senhor? É um é um filme excelente. Você pode procurar e você vai gostar. para assistir sim. É. Agora, desse filme aparece Pedro pregando o Coliseu, o que é um erro épico assim, terrível. Que o Coliseu foi escrito, foi construído por Tito Vespasiano. Inaugurado no ano 80, Pedro já estava morto. Então, ele pregar no Coliseu é uma ressurreição forçada que não cabe... É um erro de história, assim, de continuismo muito grande. Mas, Pedro, naquela época, existiam chamados circos romanos, que eram aqueles prados onde havia aquelas corridas com bigas e tudo, e arquibancadas laterais, que ficava próximo ali quando você vai a Roma, você vê próximo da, da parte é, do SPQR, Supremo é, Tribunal Pretório Romano, tinha um, um circo ali. E você podia ouvir, eu acho interessante isso, você poderia ouvir de dentro da prisão, que era uma prisão muito escura, muito úmida, diz mano que muitos morriam, porque como Roma tem, tem muita um terremoto e aquelas coisas, as piscinas que se faziam, as cisternas, rachavam e deixava de servir para juntar água passava a ser prisões e mas aquilo era muito úmido, dava muito muito fungo muitos morriam de problemas é. respiratórios pela indústria tá, né professor exato é e, horrível e Paulo mostra isso muito bem que ele era um judeu todo judeu tinha sua capa é tanto que ele pede a Timóteo na sua carta quando vieres a Roma Traz a minha capa, que eu esqueci na tua casa, na tua casa entrou. Isso é um pedido judaico. Há um, há um, há um, o Talmud diz assim: se você é, tomar a capa de alguém prestado, devolva antes do pôr do sol. Porque a pessoa precisa à noite, porque muita gente faz de cama, faz de, de, de agasalho, para se deitar. E Jesus fala lá no Evangelho no Sermão do Monte, se alguém tomar a tua túnica, oferece também a tua capa. Porque todo judeu tem uma capa. É para se para se, se proteger. Isso é costume judaico. Quando você lê isso, você vê a acessibilidade de Emmanuel, a autenticidade de Emmanuel, a acessibilidade do Chico. E com certeza não conhecia esses detalhes. Para esses detalhes, é, para esses detalhes. São detalhes, detalhes importantíssimos para identificar uma situação. E Paulo ficava, diz Emmanuel, ali dentro, ouvindo. E que muitos se comunicavam tocando um na ponta dos dedos do outro. Não conhecia pela voz, pelo, pelo olhar, porque era muito escura. E a prisão é terrível. A gente vai entrar ali e chega e se sente sufocado. Quem tem claustrofobia sente uma certa congerência. Ou quem tem um pouco de mediunidade sofre também. Né? Porque ali deve ter ainda muitos, muitos é, encarcerados sofrendo. E aí, quando ele está de madrugada, depois que ele foi preso, ele ficava ouvindo os gritos. E ele perguntava, ao carcereiro, quem são? Que critério é essa? São teus irmãos que estão sendo punidos pelo incêndio que causaram roma pelo nosso imperador, o nosso César Augusto Nero, né? E, Era uma e, cara piscina, né, professor? É, e Paulo, o que é que Paulo fazia? Aí. Ele orava a Jesus pedindo a ele que permitisse que ele pudesse ir morrer com eles, para confortá-los antes da morte. Isso é que é fé. Isso aqui é confiança na dor. Coragem é da pele. É, exatamente. E diz Emmanuel que, na madrugada, numa daquelas madrugadas, tiraram ele, abriram a porta e já estavam a comitiva esperando por ele. E que ele é, perguntou, perguntou, não, disse: chegou a sua hora. Aí tinham quatro ou cinco soldados e um comandante, é, puseram ele dentro de uma biga daquela e levaram para a viagem. E quando chegou lá, é, fizeram o descer, amarraram-lhe as mãos e pediram que ele caminhasse 20 passos. Então, a mim, aí, é, quando ele viu o, o chefe deles, estava é, olhando para ele e disse assim, Paulo, eu lamento, eu lamento que eu tenho que fazer. Quem conhecia ele, já sabia que ele era um homem, né? E não sei que piedoso, né? Aí Paulo dá uma resposta fantástica. Não lamente por ele. Lamente por você e os seus companheiros que vão ficar sob a guarda de um homem sano e indiferente como Nero. Aí ele vê quando ele pega... Tem uma coluna lá na Viapia, ainda está lá, né? Onde ele ficou, amarraram ele naquela coluna. Quando ele puxa a espada, ele vê o comandante tremendo. Aí ele disse, não trema, cumpra a sua obrigação. Eu só queria lhe pedir que você conseguisse decapitar apenas com um golpe. E assim foi. Quando você visita a, a igreja de, de Paulo, extramuro em Roma, porque Roma tem uma superstição muito grande, não deixava ninguém, ser sepultado dentro das suas muralhas, era tudo fora, as catacombas e tudo, né? E, e quando ele decapitou Paulo, a cabeça bateu três vezes no chão, rolou, e aonde bateu nasceu uma fonte. Então lá em Roma tem três altares, com três cabeças e três fontes. E diz Emmanuel que é, Paulo entrou numa escuridão, mas não sentiu dor ele começou a, a, a sentir que estava é, sem saber muito bem onde estava e começou a orar. Lembrou-se de orar a Jesus. Quando ele começou a orar, ele foi levado no meio daquela escuridão e viu que chegou na, na brisa da madrugada, debaixo de uma árvore. E ali ele sentiu uma voz que dizia, Paulo, cheguei. Vim, mais uma vez, devolver-lhe a visão. Era Nanis que chegava. Era Nanis que chegava. Aí ele vê, né? Isso, Ananias, Gamaliel. E quando ele devolve a visão, aí ele vê quem era, né? Que era Ananias, Gamaliel. E ele faz uma pergunta. Qual é o seu desejo? disse: eu quero retornar por todos os lugares por onde eu passei a serviço do Cristo. E eles fazem uma, uma turnê espiritual, né? E ele revê todos os lugares, como se fosse assim um balanço da sua produção a favor do Cristo. E terminado, ele pergunta, e agora? Qual o seu desejo? Quero voltar para Jerusalém. E ele volta para Jerusalém e param exatamente em cima de onde foi o Gólgota. Aonde Jesus foi crucificado. Desce E quando eles aterrizam, né? Aí ele olha e avista Abigail e Estevão. É. Ele se ajoelha e tem aquele ímpeto de abraçá-los. Mas ele se lembra do que ele fez com Estevão. E, e, e incontinente ele para. Naquele momento ele fica inseguro se deve ou não abraçá Mas uma luz muito forte surge à direita. E aparece a figura do Cristo. Que lindo, né? É, e olha para Paulo, e, e, e, e com um olhar e com um gesto, consente que ele se abraça. E os três se abraçam. E Jesus diz: Agora a paz voltou a encontrar aqueles que cumpriram sua tarefa. É, é uma, é uma, é um, e diz Emmanuel que aí eles começaram a serem levados para o alto. E como no seu romantismo ele diz, as luzes de Jerusalém começam a brilhar no início da noite e eles sobem e se perdem na amplidão dos tempos. É muito belo a vida desse homem. Eu acho que a gente tem muito que aprender é. com Paulo. Eu só lamento ah, só... particularmente, Vai, que é muitos que se dizem seguidores dele não correspondem ao quem foi Paulo de Tarso. Verdade, professor. Olha, não falamos sobre Sérgio Paulo, não falamos sobre Malta, não falamos sobre o de Jesus, mas eu ficaria com o senhor aqui horas aprendendo com o Senhor, foi maravilhoso, uma grande honra para mim ter conversado com o Senhor aprendido, me emocionei agora, no final, esse encontro de Jesus. Eu queria agradecer muito realmente, senhor, por sei que o senhor é uma pessoa ocupada, o senhor tem muitos fazer ter dedicado esse tempo para nós, aqui de Bauru, né, para a nossa live no Chico, né, para o pessoal daqui. Claro que essa live vai para todos os lugares agora, vai para o YouTube da manhã. né, e, e muito obrigado, professor. Obrigado mesmo. Gratidão né, em nome dos nossos trabalhadores aqui, da nossa diretoria, em nome da Uzi, daqui de Bauru, né, da qual eu também faço parte. Foi muito bom, foi muito gratificante estar esses momentos com o senhor e aprender com o senhor. Muito, muito gratidão mesmo, professor. Obrigado. Eu, eu que agradeço a você, vai. aí, tem muitos amigos aí, aí em Bauru. É um casal até que eu agora recordando o nome, que viajou conosco a Israel também, aí de Bauru. Tem muita gente boa. Botucatu aí também, eu já visitei. É, eu passei. Eu também. Já fiz aí muito seminário. Quero muito bem o pessoal de Bauru. E quero deixar meu abraço a você, a sua comunidade. tão nome tão lindo, uma homenagem tão justa ao nosso querido Chico. E dizer, meu filho, que a honra foi toda nossa. Falar de Jesus, falar de Paulo, falar da doutrina espírita, eu acho que para mim é uma oportunidade que Jesus, a sua instintura de misericórdia e amor, sempre me consegue. Eu queria agradecer também a você, a todos os irmãos queridos que estiveram conosco aqui de João Pessoa, aqueles que nos ouvirão no futuro, que procurem conhecer um pouco mais da vida espiritual, e sinto que é, é um amor de alguém que sintoniza. É César e Marília. Obrigado, Vandinha. Você sempre... É, é, Vanda, que é a nossa secretária, assim, no sentido é, do carinho que eu tenho por ela, que sempre do ela que cuida. Nossa, Celia, né? Celia, César. É, essa, essas irmãs foram... Foi a espiritualidade que colocou no nosso caminho, graças a Deus. Então, César e a Marília lá de... De Bauru. De, de, de Bauru. Acho que você deve de, né? que são grandes amigos, viajaram muito conosco é, para Israel, foram grandes companheiros de viagem. Eu estive depois aí com a convite deles, mesmo, em Bauru, em Baru, em Baru. e quero agradecer a todos, e a Jesus especialmente, por esse momento que Ele está me concedendo, e está com vocês, vai, nessa cidade que eu amo tanto. Paz, amor para todos vocês, que Jesus abençoe e se ilumine sempre. Muito Professor, é gratidão, obrigado para Márcia, obrigado para a Bandinha. Né? Eu vou senhor, encontrar esse casal, com certeza eles podem estar, até estar assistindo a nossa live, mas vou, né, vou citar que o senhor comentou deles. E gratidão, Eu só tenho a agradecer muito senhor por, por ter nos presenteado com essa aula de cristianismo primitivo, primitivo né? E principalmente sobre Paulo de Tarso. Obrigado, querido. Jesus te abençoe. Um abraço e até a próxima oportunidade. Amém, Senhor também. Assim seja.